Bom dia, rapaziada! Mais um day Out na Austrália, começando pra vocês. Quer dizer, day Out na Nova Zelândia, né? Começando pra vocês. Esse é o... quarto? Vídeo? Eu não lembro. Esse é o quinto vídeo. É <risos> o quinto vídeo da série de vídeos da Nova Zelândia. Eu não sei mais qual número que eu tô. Mas enfim, hoje paramos para dar uma voltinha mesmo por Queenston pra poder uh, ver a cidade e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado ontem do vídeo. Uh, do snowboard, que a gente não conseguiu fazer, de qualquer forma. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham dado muitas risadas da minha cara, porque de certeza, vocês deram. E se você está interessado em conhecer um pouquinho mais de Queenstown na Nova Zelândia, fica comigo e o Kebabs. Check! Aí a gente veio dar uma volta aqui por Glen... Glen Nork, Glen Nork, eu não sei muito bem como é que fala isso. É uma cidadezinha a 50km do centro de Queenston, fica no meio das montanhas e... Pra quem tá vindo pra New Zealand ou pra Queenston, né? Especialmente pra Queenston, é muito, muito legal que vocês façam <risos> essa trip de carro, aluguem um carro aqui em Queenston, vale muito a pena. Uh, porque o caminho é muito bonito, gente é um caminho que vai beirando o lago. Então, cara, é muito, muito, muito legal. Uh, a paisagem, você vai beirando água, assim, cara, pelo topo das montanhas, cara, é muito, muito, muito bonito. E aí a gente tá chegando nessa cidadezinha aqui agora, vamos ver o que a gente vai fazer por aqui. A Paula quis vir pra tirar umas fotinhas, né gata? Viu pra tirar eu umas fotinhas. Do Dois. Eu, te... eu e você. Quantos? Mil. Mil. Trezentas. Mil. Mil. Mil. Mil. 300. 300. <risos> 300. Todo mundo se conhece, todo mundo deve se conhecer aqui, você peida ali... A Mary ali da esquina sabe, aí eu tenho certeza que tem aquela tiazinha que fica na porta cuidando da vida dos outros Aí fica né, uma fofoca na cidade, sabe todo mundo sabe quem tá com quem Ah, beleza! Chegamos no lugar onde eles filmaram aquela parte do Senhor dos Anéis onde o Legolas sobe na montanha e fala They Take the Hobbits to Isengard! E é aquilo ali ó, Isengard é aqui atrás de mim. Bem aqui atrás é onde eles take the Hobbits to Isengard Cara, que lugar fantástico, cara, que lugar fantástico, olha essa montanha aqui atrás de mim é animal, é animal, a cor da água é fantástica, é, mano, é tudo, tudo, tudo muito bonito, cara, tudo muito bonito. Cuidado com as bichinhas, hein? Será que ela sai? Ah, ela sai. Cara, cuidado com as bichinhas. Tô tentando. <risos> aqui tem um, um rio que passa por Isengard, que A gente tá... É uma das águas mais limpas do mundo. Então a gente pegou aqui na, na garrafinha mesmo. Então tô tomando na água do rio. Os Olha isso. A água é limpíssima. Limpíssima. Tem nada. E, mano, muito gostosa. Muito melhor que qualquer água por aí. Voltamos para neve e hoje é o nosso penúltimo dia em Queenstown, então eu quero fazer bonequinho de neve, eu quero brincar com a neve, eu vou tacar bola de neve na palma, então a gente vem aqui nessa de ski só para brincar com a neve mesmo, só para zoar, essa é a vida. Temos aqui curtir as ocean hot pools, que é como se fossem banheiras uh, termais, e bem em frente à montanha, cara, deve ser animal, pra você que tá vindo de casalzinho, né, pra então tá legal você trazer a gata nas banheiras. <risos> é, na verdade a Paula que tá me trazendo, né, mas trazer a gata nas banheiras, né, ficar aqui na banheira, aguinha quente, fazer aquele... E aí, o que está achando os hot springs? Maravilhoso. Poderia Jair. ficar aqui para sempre. Acabou o nosso tempo na banheira, estou muito chateado. Olha esse lugar. Dá para ver ali, na banheirinha. E a outra dançando atrás. Olha aqui, as montanhas, bem na frente da montanha. E uma gostosa dançando. A gente veio aqui agora fazer o Luz, que é descer a montanha, que nem a gente fez na China, cara. A gente desceu uma mulher da China também com tipo um carrinho, você vai controlando. Então a gente veio aqui também subir a montanha pra poder descer. A Paula estava querendo fazer isso desde que a gente chegou, então a gente vai lá ver qual é que é. Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal. Chegou aqui pra fazer um negócio e a Paula odeia teleférico, velho. Olha aqui que tem atrás de mim. <risos> teleférico! Eu adoro quando a Paula fica louca com essas coisas, velho. ela começa a soar frio. A mão dela começa a ficar molhada. Ela começa a andar que nem um pato, andando que nem patinho, ó. Anda, anda. Anda, tá dando que nem patinho, ó. Subindo o teleférico. Olha a vista atrás. Olha essa vista atrás de nós. Vai derrubar o seu. Oh, a gente comendo, entrou um bagulho de pão no meu dente. Ah, que gostoso Cara, esse negócio é muito divertido, pena que não dá pra filmar Tem que ficar com as duas mãos no, no guidão E não tem como filmar Porra, pra mim é subir agora esse caralho, né Não dá Nossa, vou ficar aqui Não, não, não, eu não, não, não quero eu tô, eu tô chorando O que tá acontecendo aí, velho? Eu tô, eu tô... <risos> Olha pra baixo É, sai, sai, que você tava brigando comigo? Fica sozinha, então. Fica sozinha, aí. <risos> Eu tô te peidando, não tô peidando. Você tá peidando. Eu tô. O cheiro tá vindo atrás da gente. Vem, foi você que tá peidando. essa <risos> tá <risos> Olha, olha, olha. E você tá balançando sozinha? Para! <risos> Cara, que que bola, não tem nada, é só a gôndola cara, você deve ser a mulher da China, de patinete Ah sim, é eu tô pendurada no aparato Vamos <risos> <risos> lá, filmando as reações da banda Me <risos> <risos> dá um beijinho Chegou a hora de ir embora pra casa, pro nosso país, pra Austrália. De voltar para o nosso país. E não gravei nada hoje, né? A gente fez muita, muita coisa hoje. O que a gente fez hoje? Nada. Foi de no aeroporto. Então a gente pegou um voo que a gente estava vindo de Queenstown para Auckland para pegar o voo de Auckland para Gold Coast. Aí nessa demora, nesse meio tempo, a gente ficou no aeroporto tipo 5 horas, eu não aguento mais. O nosso voo é daqui uma hora ainda. Eu não aguento mais ficar aqui nesse aeroporto. É muito ruim ficar no aeroporto. Eu odeio aeroportos. Não quero mais ficar no aeroporto. É tudo caro. Então é isso. Pra... <risos> Vou finalizar o vídeo com as minhas gordices. Então eu queria agradecer aí todo mundo que assistiu essa trip. Espero que vocês tenham gostado <risos> dessa viagem curta pra Nova Zelândia que a gente fez foi muito proveitoso para nós dois. Ganhou é, jogolagem E a gente se vê no próximo vídeo. Eu acho que esse ano ainda tem mais viagem. Eu acho que nesse ano ainda tem mais viagem. Vamos ver o que vai vir pela frente aí. Então aí, se vocês gostaram, dá o um clique no joinha aqui embaixo, segue o canal, se inscreve, deixa seu comentário. E a gente vê... Para caralho! Se <risos> vê no próximo vídeo. Tchau!